É, calma aí Quem gosta do KDE? Quem usa o Linux aqui? Ótimo, beleza Eu vou fazer E e se vocês não fizerem O Eu vou ficar muito putasso com vocês, beleza? Eu vou na geral é, Pronto, quando tiver de boas aí você pode colocar Ah, aqui tem água, porra, eu tava com sede vontade, Beleza é, Então é, Bridge Force Alguém conhece? E vocês são da área de segurança? É, poucas pessoas conhecem, beleza é, alguém não conhece, quem não conhece levanta a mão E quem tá muito puto Porque eu tenho um otário perguntando Perguntas aleatórias também pode levantar a mão eu, Caralho que é isso, pô é, Brute force É uma técnica que existe Há muito tempo aí Que é basicamente o que? Uma lista de várias possibilidades De senhas E essa lista aí ela vai ser reproduzida Em um ataque Por exemplo, é, a senha do seu vizinho Você mesmo faz brute force Você não sabe, caso você Faça essas coisas, né? Que é super errado é... Oi? Eu? Try automaticamente aqui na low Que show Deu ruim <risos> aí. É, é só arrastar o slide pra lá, pô Puxa o slide pro outro lado Show A ah, não ser que eu quero duplicar É só puxar ah? ah, beleza, beleza, beleza ah, sou eu, no caso, aqui. Calma aí. Porra, peraí. Show. Beleza. É, então, pensando nisso, que é um projeto, eu, juntamente com a galera de gente, a comunidade toda de software livre, pensamos como é a técnica hoje adotada pelas pessoas que fazem pentest e as pessoas que fazem qualquer teste de penetração. A técnica é basicamente assim, alguém invade algo, faz um leak, que é basicamente um vazamento de dados, tipo esse do muro. Eita, desculpa, tem vários ministros aí aleatórios, foi mal. É, então, esses vazamentos, eles são é, arquivados e salvos em listas. O pessoal que, se, que levantou a mão aí falando de wordlist, provavelmente conhece a Rockyou, né? Que é a grande wordlist do kali é, e é adotada muito em muitos CTF por aí. O que é isso aí? É basicamente uma lista de várias senhas vazadas, padrões, tipo do 1 ao 8, esse tipo de coisa. Se você usar essa senha, mude. É, e aí a gente estava pensando, porra, imagina, as pessoas querem fazer teste de penetração usando senhas padrões. O que o pessoal faz? Ah, não, deixa eu pesquisar se a minha senta tá naquela lista. Se ela não estiver naquela lista, ela vai ser mudada. Então, a gente pensou, pô, vamos desenvolver uma inteligência para o mal, entre aspas, claro. É. Então, é, a valorização da segurança, né? A gente sabe que segurança é algo muito válido e algo que o pessoal se importa muito, claro. Obviamente, depois de ser invadido. É. Aí são alguns, alguns títulos de vazamentos de dados e os seus gastos, né? Que o pessoal fala, ah, não, investir em segurança é investimento para a empresa. Você vai estar tá super ajudando a empresa. No caso você, você vai estar tá apenas evitando que ela morra. É simples isso. Porque se alguém fizer algo, fodeu tudo, acabou com a sua vida, valeu. Então, por isso, a importância dela. É... E vazamentos por sorte, né? Aqui foi o caso da, do Gilmore, que o, cara, o cara que criou o Libreflix. Ele fez um vazamento, ele não fez vazamento de dados Ele fez Ele olhou lá Descobriu uma vulnerabilidade Colocou automaticamente, pegou todos os dados Reportou, mandou um e-mail para o pessoal O pessoal reportou tipo Nossa, que estranho, isso daí é muito aleatório Sendo que ele já tinha baixado os dados E o pessoal disse que não tinha vulnerabilidade Enfim, ele fez isso Viu a exposição dos dados Reportou e isso foi corrigido Embora ele não ganhou nada Então, e esse outro caso aí é o, não quero expor a empresa ESIG mas esse é o caso da ESIG é, foi de um jovem é, um colega meu que terminou descobrindo várias vulnerabilidades de SQL, eu fiquei muito alegre com a iniciativa dele e com a iniciativa de divulgar isso daí mesmo e falha de segurança realmente deve ser reportada, corrigida e divulgada, se ninguém quer corrigir divulgue, simples o pessoal não quer corrigir é, atual cenário da internet, né? O pessoal, é, o pessoal sempre leva isso em consideração. pô é, eu preciso cuidar da minha segurança, beleza? Mas o que, é que eu vou pensar antes? Ah, não, vou pensar antes na estratégia de negócio, num plano assim, show, numa linguagem top, numa arquitetura dessas puts, mudar um mindset. Aí, quando, só que você vê que a importância da segurança em si não existe. Eu, recentemente, eu fiz um artigo, esqueci de colocar aí, por sinal, é, que falava uma análise que eu tinha feito. Eu entrei num, num provedor que tinha subido rápido lá no DigitalOcean, e quando eu fui olhar lá, assim que eu subi, entrou uma galera de ataque, né? Eu fiquei, caramba, que louco, e o pessoal é mó cínico que eles vão atacando repetidamente. E eu não liguei o fail to ban, eu só coloquei lá um grab e fiquei... O fail -to ban, no caso, é só uma verificação para bloquear é, ataques e coisas do tipo. Eu fiquei olhando... Quando eu olhei a origem disso, eram de empresas que é, trabalham para os Estados Unidos, nada de empresas russas, trabalham para os Estados Unidos, que se envolveram nos escândalos da NSA, fazendo análises básicas. Elas podem fazer análise, eu não, né? Mas aí, eu vi isso daí, achei muito interessante, e vi que é simplesmente você ter um endereço na internet, você vai estar sendo atacado a todo momento. E tipo tem uns ataques bem bravos mesmo, tipo um Drop Table, table SQL. Que programa é SQL aqui? Ninguém? Beleza. Ah, é uma galera de gente, né? Todo mundo paga na faculdade, né? É. Então, você, no caso, você é o cara que não se importa com segurança, porta, é, é no caso é você, né? é, e aí os, os pentestras e os grandes autoritários estadunidenses e empresas estadunidenses que exploram vulnerabilidades a fim de manter o seu imperialismo. É, agora, um assunto que nos pega isso, é agora sim, voltando à word list, é a inteligência. O, olha a lógica da coisa. Você tem um leak, você tem um leak, sei lá, um, uma lista com 4 mil nomes. Você vai tentar num Wi-Fi. O seu processador... <risos> Tipo, esses negócios aí demoram dias, semanas. Eu ouvi casos de pessoal, ah, não, uma semana só, resolvi quebrei minha senha. Putz, uma semana, pô, que absurdo. E eles fazem esse processamento que é basicamente uma lista de várias senhas e você vai tentando várias senhas aleatoriamente, assim, na cínica. Terminou que nós pensamos nisso. Precisamos cuidar de uma inteligência. Para isso, vamos entender o que é OSINT, que é a parte de inteligência aberta, a inteligência de fonte aberta, né? Então, é esse registro aí que fala sobre a inteligência em si, né? Que é o caso da ABIN, da que trabalha com a inteligência, que é basicamente estudos e possibilidades, casos e divisão de classificações e riscos. A proteção, para que ela evite mesmo ser invadida, né? Que ela pensou é diferente daquele empreendedor do lucro lá. É a contra-inteligência, que é basicamente é responder a um ataque imagina que você está sendo atacado você vai precisar identificar esse cara mas você precisa se proteger no mínimo né então é basicamente isso a contra-inteligência ela vai te defender e classificar o usuário já para você lascar com a vida dele porque o cara da bin, né então e produção né? que é o servidor deles totalmente boas é as classificações de inteligência, eu falei Ozint, oh, pode parecer confuso. Eu passei dias fazendo isso. Eduardo, se ele, ele vai assistir isso, então <risos> Eduardo, eu fiquei perguntando muito a ele. O cara, cara que faz, foi da aeronáutica e tal. Enfim, o Mint, né? Inteligência Humana, informantes, vítimas, suspeito. Isso daí, que trabalha, sendo É a CIA, né? A CIA trabalhou com isso, inclusive na ditadura militar contra os, vários universitários. É, já o Int, né? Que é inteligência de satélites, drones. Vocês sabem ler, então, fiquem à vontade aí. Quem quiser tirar foto aí, beleza? É, e o que vamos trabalhar mesmo é o Ozint Ozint é a área que a gente vai mais trabalhar. Porque é uma inteligência de fonte aberta. E, basicamente, toda a inteligência que nós temos é de fonte aberta. O número de inteligência de fonte aberta que conseguimos, é enorme. Imagine que... Não imaginando que daqui a pouco a gente vai fazer maldade então, seguinte, estudo de sinais é o Lint, que é estudo de energias é muito interessante isso mas é pouco anunciado, pouco divulgado por motivos óbvios, né então, ausente ah, putz, eu tinha escrevi... escrito isso e não beleza, é, Fiquei à vontade aí sabe, <risos> <Sobe>, né <risos> eu não vou ler isso <risos> é Ospedes. agora sim é uma ferramenta que gerou a dinâmica, anagramas e tal, tal. Tem o seu modelo padrão, o seu modelo PDF e tal. O que é, que é isso? Usamos do conhecimento que nós temos acessível de inteligência, de busca, de leitura, de cálculos, de funções. Usamos boas linguagens para isso, Python, no caso. É... E pensamos em produzir algo. E foi isso que fizemos. Uma iniciativa sem fins lucrativos, que é, com, fina, com destino principalmente à comunidade. E esse é o nosso objetivo. É, ele faz análise em domínios, em domínios, em URLs listadas e em textos. No caso, isso daqui está implícito ainda, né? mas eu vou mostrar aqui. Calma. Putz, eu acabei de falar. Vocês imaginam que eu estou falando o mesmo texto com essa imagem agora. Beleza? É, que é basicamente, ele trabalha nessas, nesses fatores aí. Que é o alvo, os filhos e os parentes do o, da, da parada lá. O alvo seria o quê? O alvo seria um domínio. Você tem o domínio, por exemplo, de uma. Eu não vou falar empresa que eu estou falando muito de empresa, né? uma organização. Você tem um domínio de uma organização e você quer analisar toda essa organização. O que é que você faz? Beleza, coloca ela. O, o, o Danis, no caso. Ele vai identificar a empresa, vai identificar os parênteses. É, o que seriam os parentes? Ah, os subdomínios, pets e tudo. Ele faz um Google Hacking lá, Insight, tá ligado? Aqueles que a gente coloca lá. Insight, lista tudo que é domínio e tal. Ele gera enorme lista. Eu fiz o scan da Coca-Cola, eu vou mostrar pra vocês já já. É, e ele vai lendo. Ele pega todos esses URLs, entra em cada URL, lê e divide cada palavra. Faz cálculos e combinações. Que é esse, no caso, armazenamento e processamento. Enfim, eu não fui acompanhando, mas beleza. É, eu preciso de um controlizinho ele seria muito massa. É, alvo. Putz. Enfim, alvo, domínio, empresas, organização, grupo, que é o objetivo de analisar URLs internas e suas rotas. É, filhos e parentes, no caso, módulo responsável por procurar salvar, armazenar diretórios indexados em seu alvo. E a leitura né que é o módulo responsável por acessar todos os diretórios alvos verificar suas respostas disponibilidade então realizar leituras a todas as palavras usadas tantos artigos alt quem não sabe quem é que é programador web Porra, véio. então o pessoal estava baiano aqui né é... então foi criado uma forma de acessibilidade para os leitores que é o alt, que é, basicamente, você tem uma imagem, você precisa, tem pessoa deficiente visual, que precisa ouvir o que tem naquela imagem. Então, você usa o alt. A maioria dos programadores web ignoram isso. E já é um aperto aí para vocês lembrarem, né, pô. Puto, sacanagem. É, Analise essa imagem, ações, comentários, e faz uma análise geral, plena, de todos os textos encontrados na página. É, o armazenamento, né. No caso, não usamos bancos de dados nessa, nessa, nessa, nesse patch que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma versão web, né? ela vai precisar de banco de dados, tarefas assíncronas, esse tipo de coisa. É, mas nesse, não usamos banco de dados. Pegamos uma lista lá, metemos dados nela e... Oh, Deus, nem aí. <risos> é, o processamento, né? São divididos em módulos. Ah, quem não sabe qual é a linguagem, quem gosta aí de bash, levanta a mão. Claro. clara. Ainda bem que ela salvou. Pô, o Bash é muito legal, viu? Caramba, eu estou até com preconceito agora. Mas beleza. É, é, é desenvolvido em Bash e Python. E gera relatório em HTML e em PDF. É, usando o Groove, que eu nem sabia que existia Groove. Mas existe e é muito ruim de programar, por sinal. Mas ele gera um PDF bem massa. É do GNU, é bem top mesmo e é nativo. Já tem nos Linux aí, em geral. É... Então, elas são divididas em módulos. Esse módulo de processamento, ele foi uma mutuada de código, mas a gente refatorou, claro. É, e esse módulo de processamento faz o quê? Anagramas, que é basicamente substituir seu nome por números, aquela questão de LIT, né? Que é criptografia. Quem não sabe o que é LIT aí? Ah, vocês viram o nome Danis, né? Ali, que é D4A... Deve eu devo me confundir, beleza. É, enfim, aquele nome, ele estava legível para quem, quem observava, mas ele estava implícito a qualquer indexador. Imagina, eu tenho indexador, eu pesquiso danes, ninguém vai achar. Mas se eu, se eu pesquisar o que eu posso entender, que é, o meu, que é a minha mente mesmo, a inteligência entra aí. E ele vai identificar isso. Ele faz esses anagramas, esse tipo de coisa. Ele gera uma porrada de possibilidade aí, que eu não contei não. Eu deveria ter contado, puto vacilo. É, e remove as palavras repetidas, né? É muito top isso, pô. Caramba. Ah, tem outra problemática. Antes de explicar isso, tem outra problemática. A problemática é, isso é para trazer uma solução para quem quiser fazer os testes. Lembrando que isso é uma ferramenta blue team né? Que é para defesa mesmo. Você tem que se defender usando ela. Se você quer atacar, beleza. Mas aí, aprender aí. É. Mas, por esse objetivo, ela cria uma nova vulnerabilidade. Imagina... Quem assistiu o Mr. Robot aqui? Show, beleza, razoável. É, Mr. Robot, ele, o Elliot, ele faz uma, ele chega lá no computador dele, muito louco, aí ele dá louca nele e pronto, aí ele vai lá, pesquisa tudo que tem da empresa, pesquisa o, faz tal, e chega lá e diz, a cena daquela pessoa é essa, porque ela tem um cachorro que morreu na data de não sei o que, que não sei o que é associado. Então, ele, beleza. Ufa. Ah, beleza, boy. valeu, caramba. Ei, Voltai boy, aí. Deus te abençoe. Cadê? Porra. Enfim, eu vou aprender a usar isso. Calma aí. Enfim, tá aí, é isso aí. Beleza, eu passo lá e ninguém vê. O é, que eu tô falando? Mr. Robert, porra. É tipo, ele chega lá, ele faz toda uma análise, ele demora o quê? Umas duas horas fazendo a análise daquela, né? Ele diz a senha da pessoa, basicamente, fazendo análise das redes sociais dela. Então, eu pensei, caramba, essa ferramenta, ela é basicamente um Elliot misturado com o Flash, tá ligado? Que ele faz isso automaticamente. Então, não querendo menosprezar o Elliot, claro. <risos> ele é foda. É, então, é basicamente isso. Isso é muito top e cria uma nova vulnerabilidade, que é basicamente o que você expõe. Eu estava fazendo um teste em casa. Com a empresa de um amigo meu, <risos> é, que era, por sinal, a empresa que conserta carro. É, então, é, eu não vou dizer o nome da empresa, claro, né? <risos> é só me seguro. É, e eu fiz análise. Quando eu fui perceber, a senha dele era parafuso 123, sendo que tinha um artigo, e nesse artigo tinha um comentário de um cara reclamando de um parafuso. O que é que o bicho fez? O Danis analisou tudo, olhou o comentário e colocou 123. Ele disse a possibilidade da senha naquela ordem list e que seria mais precisa. foda assim, negócio de leak. Que se importa com leak, pô? É, então, processamento de cálculos, né? Que é basicamente função, recursividade e tudo que vocês acham chato. É, então, abc, no caso aqui, análise combinatória, né? Que é seria o acb, bca, bac, cab. Enfim, caso vocês não estejam entendendo, é como se é, eu tenho uma, uma sessão de exatamente isso. Eu tenho uma sessão de palavras e eu quero fazer combinações entre elas. Então imagina que eu tenho, sei lá, um site com quatro mil palavras, ele vai fazer combinação de ordem em cada cada mil palavras. É como tipo, eu odeio bacon, aí tipo, vai você vai encontrar essa senha por lá. Se você tiver bacon e odeio em outro site e amo e qualquer coisa assim, ele vai fazer todas as junção. Isso requer muito processamento. O meu computador é um Celeron, então vocês já imaginam, né? Mas ele roda, porra. Então, significa que é muito... Muito... É muito fodástico mesmo. Então, eu tô com isso daqui... Calma. Calma. É. É. Eu não sei porque eu coloquei essa linha aí, porque ninguém vai conseguir colar, né? Mas beleza. É... Ah... Basicamente, o que eu acabei de dizer, né? Ele faz todo esse processamento. Eu fiz em Python. Eu queria mudar para C, só que eu tive aquele grande problema de falha de segmentação. Mas... E não teria como fazer análise de um site que tem lá... Imagina, 5 mil sites. Você quer fazer análise de todas as palavras que estão lá dentro. Não tem como tipar isso se alguma coisa. Não tem como... Enfim, mas... Eu vou estudar isso daí. Aí, beleza. É... Quem quiser copiar isso daí, fica à vontade. Mas, ele exatamente executa isso, faz toda essa análise aí. Beleza. Ah, não, esse daqui eu tenho que apertar mesmo. São dois vídeos que eu tinha feito análise. Cadê? Eita, porra, eu estou no LibreOffice, ó. Calma aí, ele vai pegar. Pô. Porra. aí. Calma. Bom, oh, men, vocês estão com a versão web aí? A versão, a versão que eu passei no pendrive? Então não, né? Passou não? Caramba! Enfim, acreditem. Putz, não vai. Enfim, acreditem. Aí tem dois vídeos bacanas. No, no primeiro lado, é, um vídeo de um ataque direcionado. O que eu fiz com isso? Eu publiquei no LinkedIn isso daí. Pronto, quem quiser aí, acessa o meu LinkedIn, eu não vou dizer qual... Espera <risos> aí, porra, eu vou acessar daqui. <risos> Calma. Calma. Ah, pô, eu acesso a versão do Google aqui. Então, enquanto isso aí, é basicamente, o que seria um ataque direcionado? Ataque direcionado é... Ih, ele foi para lá. Volta, volta, volta. Porra, mano. Eu disse que eu tinha um Celeron, né, pô? Olha aí. Imagina isso. O meu script roda aí. Beleza? Só para deixar aí vocês confortáveis. Volta, volta, beleza. É... Deixa eu achar aqui. Mostra a senha, é claro. Eu fui esperto e favoritei, então vou achar rápido. Pronto, enquanto a internet carrega aqui, é, um ataque direcionado é basicamente uma investida em cima de um ataque. Imagine que você é uma inteligência, tipo a opressora dos Estados Unidos, e você quer fazer um ataque, tipo a de, da NSA, recentemente e até atualmente mesmo. É... Imagina que você quer fazer um ataque a um determinada empresa, a organização, e você decide que vai fazer uma análise geral dela. E é isso que você faz: o ataque direcionado. Você vai entender até a engenharia social, que é socializar com o pessoal, entender o funcionamento da empresa, o fluxo, como é que funcionam aquelas pessoas. Funcionam aquelas pessoas, porra. Como é que aquelas pessoas se organizam. É, e tudo isso. Você vai entender também a história da empresa e tudo lá. É um trabalho muito chato, terrível, tedioso, cansativo, é uma merda. Mas aí você vai fazer isso, né? Que você quer fazer uma coisa, um objetivo final. Ou então quer ser apenas imperialista e se manter. É... Achei aqui o vídeo. Ainda bem. Caramba, que sorte. Tá vendo aí? ainda não acredita em Deus, pô. Aí, conseguiu aqui. Deu certo. Pô, na hora que vocês chegam, né, pô? Que vacilo. Se eu soubesse, cadê? É isso mesmo, é isso mesmo. Relaxa, calma. Ah, não, está carregando. Calma. Beleza, ali significa que está carregando. Né? Eu sou um ótimo usuário, vocês podem perceber. Show! A resolução vai estar tá pouco, eu não sei por que motivo. Eu coloquei acelerado aí. Insight é uma é um Google Hack, né? Que é uma tag do Google para ajudar você a encontrar os seus os seus aí, aí os insights dele, os, quando você está procurando um site em si, ele encontra todos os sites indexados naquele domínio e subdomínio também. Isso é muito bacana, pô. Então eu fiz uma análise aí, acelerei o vídeo, claro. Meu computador travou aí nessa hora, vocês, né? vocês olharam a Então eu fiz esse tedioso trabalho de copiar palavra por palavra, é, ler todas as listas, copiar datas de upload das imagens para criar uma word list. E vocês podem perceber, ah não, tá certo isso daí, pô. Ah não, package. Olha, ah não tem um mail. É isso mesmo. Pô, eu errei aí, acreditem, eu errei. Então, tipo, as inteligências, eu acredito, né, que eu nunca fui de inteligência, todo então pode dizer nada. É, elas provavelmente tenham pessoas fazendo isso. Ou façam isso automaticamente tipo, naqueles servidores imperialistas lá. É, mas aí. É, esse é um trabalho muito tedioso, que tende a dar erros. Eu vi um documentário um dia desse, de um cara que era espião da NSA, e que disse que estava espionando uma velhinha, porque ela disse que o menino, ele estava, não, que o que a apresentação do menino foi uma explosão, e terminou que ele estava espionando a vida de uma velha, uma senhorinha, porque o sobrinho dela tinha falado isso. E eu fiquei, caramba, o cara está espionando a vida daquela pessoa. Eu achei um absurdo, né? mas eles espionaram a vida de todo mundo direto. Depois que souberam automatizar, nesse né, negócio, essa onda de automação está muito osso, viu? Véio? Aí terminou que é, esse trabalho é muito tedioso, muito cansativo e que não vale a pena, pô. Você vai fazer isso daí que você... Vou nem falar, pô. <risos> Quero fazer uma coisa dessa. Enfim, tem que estar tá muito dedicado mesmo. É, Vocês já devem saber o que passa no resto do vídeo, né? Mas eu vou mostrar porque ficou um número bem grande também de linhas e tal, de possibilidade de senha. Isso daí também inclui, imagina, você pode colocar esse elite, pode substituir letras por números, isso daí também não incluiria no meu, no meu, na minha análise, né? Fiz a análise aqui e deu... o comando, claro. Deu mil... Não, deu 200, é, 128 linhas, pô. 128 possibilidades de senha. Eu fiquei, caramba, pô. Beleza. Isso foi Uma. Eu coloquei lá no LinkedIn, o pessoal estava todo <risos> pensando que era algo, tipo, realmente é isso, um ataque aí, tipo, pô, puto vacilo aqui, viu? Mas beleza. E aqui é automatizado, eu não acelerei o vídeo e eu estava ali no meio, se pegasse o áudio ia pegar mó zoada. mas beleza, ainda bem que não pegou. Porra, boy. Beleza, Google, beleza. Bora lá. Esperar carregar de novo, né? Carregou? Pô, ele inverteu. Ah, não, inverteu não. Aí. Pode perceber que esse estava com a resolução melhor. Não me pergunte por quê, eu não sei. Foi isso, ó. A interface dele aí é bem bonitinho. Ah, aqui você pode setar um intervalo, caso tenha um servidor que ele tenha um rate de tempo, né? Aí você pode setar antes de tudo. Ele pega todos os domínios, faz todas as análises, tipo aquele procedimento que eu estava falando mesmo, né? Basicamente isso. Faz todas as leituras, né? Está armazenando num bloco de texto. É... Depois disso, ele faz as operações. Quem quiser saber... É... Ah, não, só você gosta de bash, né? Então, eu vou falar não. Barra de progresso, pô. Estava procurando tanto, não tem na internet. Aí, eu fiz e disponibilizei. Aí, ele vai terminar já, já. Enfim, é um célero, né? Ele gerou dois relatórios. Ele gerou um relatório em HTML e o um relatório em PDF para formalidades, esse tipo de coisa. O relatório em HTML, ele apresenta um gráfico. Eu posso mostrar aqui para vocês. É, e esse gráfico... Pronto, acabou aí o vídeo. Beleza. Porra, voltou tudo. Ah, não, voltou não. Beleza, acabou o vídeo. Show. Esse gráfico... Agora eu vou apresentar aqui na versão web, beleza? É, esse gráfico, ele... É... Foi feito pelo ChartDS, eu não sei se o pessoal o desenvolvedor web aí deve conhecer. Ela é basicamente, você imagina, você vai fazer a operação de redes, vai fazer toda a análise lá e você quer fazer um relatório. A gente sabe como é muito emocionante e muito bom fazer relatórios, né? Então, ó, oh, delícia! Então, quando queremos quer fazer um relatório, se nós temos uma ferramenta automatizada, ela diz o um número de palavras, o um número de chaves, a possibilidade, e pode fazer isso futuramente e comparar isso com outros resultados, isso é uma maravilha para você. Você só apertar lá com o botão direito, salva a imagem exporta para o PDF, ou então manda assim si mesmo e xablau, pô. Dá muito certo. É, putz, ele, olha, se eu soubesse que passando para o lado, ele reproduzia o vídeo. Beleza. Resumão. É totalmente CLI por enquanto, a gente está fazendo a versão web em Docker, está muito linda, está com um problemazinho claro, né? mas beleza. Tá em outra branch lá, quem quiser ajudar? Quem é que é desenvolvedor? Caramba, o pessoal está todo escondido, né? Como eu devo chamar? Caraca, beleza, cara. É, é Free Software, é GNU, GPL, na né? essência, baseado em Osint, que eu acabei de explicar para vocês, que é Osint aí. Voltada para o né? Beleza. Wordlist list inteligente, mas, ah, Google Hack, Feature, Blue Team, ah, Beleza, relatório, suporte. Ah, uma coisa muito, muito legal. Não vou falar foda, não. Uma coisa muito legal. É... O gente. Quem é que... Eu não vou perguntar aqui sabe o que é o gente. não. Vou explicar. O é, gente é basicamente é, um, um padrão que você manda na requisição. Para identificar qual o seu dispositivo Que você está tá acessando Dessa forma o pessoal identifica que você está acessando Por um celular, já formata a tela bem legalzinho Antigamente o pessoal fazia isso Hoje o pessoal não faz mais não, veio pela resolução Só pessoal... essas tecnologias Não tem mais o que inventar não Aí, os é... Isso aí É muito massa, porque tipo As ferramentas de defesa Atualmente elas fazem o que? Análise IP e de user agent Vemos que eu, nós temos aqui uma rede, todo, todo mundo está conectado no Wi-Fi de Clara, por exemplo, ela está pegando todos os dados, beleza, aí, é, ela, essa rede vai sair daqui, quando ela sair, a minha conexão, tanto a conexão dele, será a mesma, com o mesmo IP, com o user-agent diferente, e cookie, esse tipo de coisa diferente, então, para ele, o endereço IP não é lá tão relevante, o endereço relevante mesmo, o endereço, o, a forma relevante mesmo é o user-agent, cookie, session, e esse tipo de coisa, então, ele fica simulando, ah, você está acessando de um Safari, de um Google Chrome, de um, sei lá, Xbox, tá ligado? Bloqueou a tela, socorro. <risos> ah, não acredito não, pô. puta sacanagem. Ah, não, passei, passei, socorro. Peraí, aí, calma. Calma, beleza. Ah, aí, quem não tem Telegram aqui, levanta a mão. E bora juntar aí, geral, para linchar aquele pessoal ali. É... É... Então, aqui, quem quiser mais informações, aí fica à vontade para tirar foto, sei lá, sei lá, isso aí. Aí, é um projeto da OASP, né, agora. E aí o GitHub dela, eu estou muito orgulhoso de ter ido para o OASP. Aí o, o projeto dela do, é do dandes.rtfm, que é... Vocês fiquem à vontade aí para traduzir. É, e futuro, já já vão, lançar, vão publicar isso daqui nesse grupo. Quem não é do grupo pode entrar aí agora, no Cyberpunks, que é muito massa e tem conteúdo muito bom. Não estou fazendo mexendo, é claro que não. Mas ele, é, quem quiser mais informações e os links para clicar, ao invés de ficar tirando foto e copiando o link depois, que eu sei que vocês não vão fazer isso depois. É... Beleza, instalação. Atenção, em seguida haverá um longo procedimento exaustivo, cansativo, capaz de fazer você desistir de sua vida. Beleza. Isso aí. Esses quatro, esse, essas, esses quatro passos é o suficiente para você ter um processo... Um, um, uma ferramenta dessa, uma ferramenta desse poder e com essa capacidade. Nós estamos fazendo a versão web e ela será distribu distribuída livremente, gratuitamente. Aí, para o pessoal que gosta de empreender, esse tipo de coisa, que gosta de ganhar muito dinheiro, assim, muito massa, é, uma, coisa, uma coisa legal é que você não vende o produto que é esse programa. Você pode vender o seu processamento. Se você tem o seu servidor... Você pode criar uma aplicação web, disponibilizar, colocar a conta para o pessoal, esse tipo de coisa. Aproveita e colabora também no projeto, né? não vai ficar aí ganhando diretor. Né? Aí, é, quem usa, o pessoal já aprendeu a usar Git, né? teve dois Git, cursos de Git aqui, um aqui e outro lá no Paleires. <risos> Beleza, eu fiz uma análise... É, rapidinho ali com o pessoal. Eu falei num grupo de Ozint, do Telegram também, que não tem Telegram aí, já fica atento. É, bora fazer uma análise não sai da Coca-Cola? Bora! A gente foi fazer uma análise de Ozint, né? Então, não passava de outras vulnerabilidades, não deveria... Se nos vemos uma vulnerabilidade, coisa do tipo, também ignorava e era Ozint mesmo. Então, fizemos essa coisa aí de Ozint. É, eu estava conversando ali com o Lucas, eu não, eu não sei se ele está por aqui. Ele disse que não era uma boa ideia eu expor o, é, o resultado que a gente tinha pego. Então, eu não vou expor, beleza? Mas aí, vocês quiserem saber, vocês podem colar aí. É, é, Quem não tem Telegram aí, entrem nesses grupos. Quem quiser saber de Ozint, no caso, é, grupos que vocês queiram participar de Ozint e queiram se informar mais sobre isso. Vocês Porque, pô, você pode pesquisar aí no Google. Ozint, vocês não vão encontrar nada, velho. É isso. Então, fizemos esse grupo aí justamente por causa disso aí. É, eu vou fazer uma demonstração usando o Danis aqui. Beleza? Sobre mim, ninguém quer saber, ninguém quer tirar foto, beleza? Beleza? Foi? Olha, sobre Scorpion aí, quem que que Endereço formal, beleza? Beleza? Foi? Ele não fecha bem Fecha, cara. Beleza, calma. Beleza, show. É, deixa eu fechar essas paradas aqui. Ah, não, fechei a minha aba, pô. Putz. Eu sou muito ruim com essas coisas, pô. Calma, calma. Quem conhece a tela do KDE, fica Putz, está descarregando. Mas, beleza, calma aí. O pessoal me avisou que era um perigo descarregar. É, bora lá. É, quem não está acostumado com a sintaxe? Ah, um, um detalhe. Isso só tem para Linux. Se você usa o Windows, temos uma grande solução para você, que é formatar o computador. É, então, nós temos aí para Linux, é uma maravilha, funciona perfeitamente e rápido, né? Diferente do Windows. Então, mas, beleza. É, não estou aqui para criticar, né? Longe de mim, claro. É, entramos aqui no, na pasta do projeto. Vou tirar aqui esse bicho aqui. Beleza. Então, ele tem essa tela aí intuitiva e ah, eu esqueci de falar da outra vulnerabilidade, é, da, da outra feature, que é find vulnerability. Para encontrar vulnerabilidade, beleza? O que, é que vocês precisam fazer? Ela é basicamente essa, o nosso projeto em si é uma mistura do Pagodo, quem não conhece, tem lá no grupo de Ozint. O Pagodo é, é uma ferramenta que ela automatiza Google Hacking. Então, ela seleciona todos os sites vulneráveis lá. E esses links que vocês veem aí, são todos de Ozint. O pessoal faz pesquisa no Google, encontra os bancos de dados tudo aberto aí solto. É, que é muito sacanagem fazer isso. Que vai expor meus dados? pô, Sacanagem. Aí, é, essa, ele vai fazer basicamente o quê? Ele vai apenas acrescentar Insight... Para cada, para cada é, Google Hacking que tem. Esse daí está pegando do ExploitDB, que é, quem não conhece, exploit-db.org. Fique à vontade aí de pesquisar, esqueci de colocar aí, mas beleza. É, que é basicamente uma, um projeto enorme que tem vários exploits, várias ferramentas para vocês explorarem e participarem aí. É, eu acho que estou passando o tempo, né? Find vulnerable... Beleza, ela vai fazer, basicamente, pegar o seu site e ver se esse site tem vulnerabilidades a Google Doc. Então, ele vai fazer todas as análises e isso daí funciona perfeitamente, entre aspas. O único problema aqui é o Google. Então, se tem algum representante do Google futuramente assistir aí, fica à vontade de colaborar com a gente. A gente tentou aí fazer, só que o pessoal gosta de dar uns 301, assim, para os clientes. A gente usa proxy chains, faz variação de endereço MAC, faz variação de tudo. Mas como o pessoal gosta né, de se informar muito, e ter muitas informações de então, todas as pessoas explorar os dados delas, eles fizeram isso. É, então, e a outra que é, é para fazer a nossa wordlist dinâmica, né? É, para selecionar o nosso alvo, eu vou escolher um alvo, antes que vocês me ataquem aí, esse alvo que eu vou colocar aqui, ele é aberto, é livre para fazer qualquer tipo de scan, e coisas do tipo. E não pode fazer sacanagem com o site, porque o site só tá todo cagado mesmo. Então, é isso aí. É, deixa eu colocar aqui. Beleza? Isso aí mesmo. Eu posso selecionar um intervalo. Quem aqui... Eu não vou perguntar quem é CIS Admin, não. Mas quem é CIS Admin, sabe que é, uma, é até uma boa prática você não permitir que tenha aqueles bots repetidos, é, sugando a sua rede. Putz, lá na empresa... Então, em algum canto aí, <risos> eu vou falar mais não, porque eu sacanei, então não explora. Mas é muito comum acontecer esse tipo de coisa, e eles tentam muito, fazem muito, é, muito teste, e até é irônico, porque tipo, tem bot de tipo o Google, o Google mesmo, ele vai lá e ele, ah não, bora ver aqui o cliente, vamos indexar esse site, indexar tipo listar no Google, né? Vamos indexar esse site, aí pega o bot, coloca o capeta nele, e manda o bot para o servidor, o bot passa lá, sei lá. Meia hora seguida lá fazendo conexão do servidor e derrubando sua internet. Mas beleza, pô. É só o Google, né? Então. É, no caso aí, a gente não vai precisar, que é permitido, não tem nenhuma forma de segurança. Então é isso aí. Aí ele faz toda a análise, né? E olha que o meu computador tá rodando três coisas, né? Ah não, fechei aquelas outras. É, tá de boas, então. Ele faz o Google Hacking, é, lê todos os dados. E agora vai processar todos esses dados. Outra forma também de fazer esses ataques, é você que, mesmo caso você trabalhe com inteligência, mesmo que você faça o um trabalho manual, você pode simplesmente pegar aquelas palavras específicas, de sites específicos, colocar tudo numa lista e jogar para o programa. Ele vai fazer um relatório, vai fazer uma relação desse relatório e vai entregar para você com uma list dinâmica e com possibilidade de ciência. Uma... uma ah, Vou mostrar agora para vocês. Eu super estava super animado para mostrar. Deixa eu pegar aqui a água. Beleza. Tanto dois minutos. É, mas enfim, vai dar certo. Vai sim, cara, dá muito certo. Calma aí. É... Ups, Ei, essas coisas acontecem comigo, cara. Beleza. beleza, eu espero que abra o navegador aqui nesse lado, né? Abriu, show. Beleza, ele vai gerar um relatório e o pessoal tudo olhando o meu user ali, beleza, velho. Isso aí, né? Vida de exposição, né? Só para fingir que nada aconteceu. É, então, ah, pô, vai precisar do mouse, né? Para mostrar o gráfico. É... Aqui nós vemos o número de senhas e tal, enfim, vocês sabem ler aí, fica à vontade. Aí tipo, o que, é que eu posso fazer? Eu posso remover uma específica, uma coluna específica, e ver o número de, de, de caracteres, tá ligado? Então é, eu posso remover outras e tal, só que me interessa, entre outras. É o meu que estou me tremendo aqui. Eu não sei se é de frio ou se eu só estou nervoso, que eu estou desesperado aqui, que está muito frio. Mas beleza. É, o que, é que eu posso fazer também? É, basicamente, selecionar a imagem, posso salvar essa imagem aí, jogar em qualquer programa, e show, já tenho minha relação, o meu relatório tudo feitinho, eu já não preciso trabalhar, né? Então, é basicamente isso que queremos. É, então, ele diz aqui, os, os URLs lidos, e beleza, fez todo o relatório. Ele também faz o relatório em PDF, tá de boa então Ele também faz o relatório em PDF, calma aí. Eu não vou mostrar o relatório em PDF, porque... É muito padrão, relatório padrão. Imagina relatório padrão, imaginou? É isso. É, hum, ah, uma coisa muito legal. Alguém se habilita a dizer o nome para mim? Ou quer que eu leia no crachá? <risos> se habilitou, né? Beleza. Qual o é nome aí? Rodrigo Leandro, beleza. É, tem um script em Python aí que fizemos. Eu vou executar ele aqui, então vou largar o microfone. É isso aí. Esqueci o não. Rodrigo Leandro. Rodrigo Leana. Beleza. Ah? É para vocês, gente. É... Porra, oh, best best. Ixi. Beleza Não que eu não saiba usar o meu programa Mas eu só vou dar uma olhada aí rápida é, Cadê? Ele vai pegar o arquivo O baseado No bom sentido aí, pessoal Qual arquivo que eu tinha feito? Nome, né? Beleza? Oh putz, ele já criou. Eu espero que ele tenha criado mesmo. Beleza? É, ah é mesmo, só tinha dois nomes, né? Porque eu fiquei super animado aqui porque ele tinha criado. Eu tô tipo aquele cara da Microsoft. É, mas aí, beleza. Esses pontos aí é porque eu já tinha feito um. <risos> Um, um, um teste ali com um cara que tinha, não sei o que ponto o nome dele. Eu não sei se ele está por aí. Mas, enfim, eu tinha feito... Enfim, eu espero que ele não saiba. Aí, beleza. Aí, eu fiz aí isso toda a análise. O que é que ele faz? Ele pega aqui, ó. Dá até para se o nick, cara. Eu quero direitos autorais. É, então, tipo, ele pega várias possibilidades de senha. Se você tiver uma possível senha aí, eu indico que você mude. Então, aí, tá bom. Então, é... É... é, é é, isso aí, isso aí, isso aí, deixa eu sair aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. É, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não, questionamento não, ficava... Então, questionamento depois. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, nenhuma, que se habilita? Ninguém? É isso aí, estamos desenvolvendo... Calma aí, peraí, peraí, peraí. Estamos desenvolvendo, chamamos pessoas para desenvolverem também. E participarem do projeto, olharem no GitHub. Eu vou mandar uma mensagem no grupo de Ozinte. Quem não entrou no grupo de Ozinte pode falar comigo depois é, sobre todos os projetos, todos os links, e que você pode participar. A nossa próxima empreitada será o desenvolvimento. No caso, eu estou fazendo um desenvolvimento junto pessoal da API, que é basicamente qualquer pessoa pode criar o front que ela quiser. E se a pessoa, tipo, uma empresa quiser criar um front dela privado, ela vai criar o um front dela privado e misturar com a nossa API, que é livre e gratuita. E fazer ela rodar, pô. Então é basicamente isso. <risos> ela tá chorando. <risos> Acabou. <risos> Tchau. <risos> ah, peraí, peraí. Pera. Aê! Oh, <risos> pô, man! Vou fazer só o teste aí. Aê! Aê o, né? É o. Eu não. Eu não. <risos>